Olá, beleza? Eu me chamo Clis E se você entrou aqui é porque você está com dúvida Se o produto tesão de vaca realmente funciona ou não Bom, esse produto que está sendo bastante comentado por aí Que é bom, que aumenta o tesão realmente Que dá aquele fogo e tudo mais Bom, vou tirar essa dúvida agora se ele realmente funciona Gente, é, o produto realmente funciona ele dá aquele aquele aquele fogo aquela aquele negócio na hora lá e tal que você tá fazendo é, é rápido pra a, a, começar a agir você coloca na água lá lá colocar as gotinhas lá que tá tudo indicado certinho e pode ser na bebida também alcoólica ou você que não gosta de dar o pode colocar num suco você pode colocar na água diretamente na água também tá e aí você vai tomar só que o que não te conta é que ele pode funcionar para você ou não. Agora, como que pode não funcionar para mim? É simples, igual um outro remédio que você vai em um médico, que é um exemplo, né, clichê aqui para você. Você vai em um médico e aí você está com algum problema, ele te passa um remédio. Aquele remédio pode não servir para você ou pode servir. Se aquele remédio não serve, o que é que você faz? Você troca, vai no médico de novo, você troca o remédio, não é isso? Então, o tesão de vaca é a mesma coisa, tá? Você pode é, ser, sei lá, pode você ter um organismo muito mais, mais forte, digamos assim, e você não venha ter os efeitos que ele tende a ter a dar nas pessoas, né, mulheres e homens, eu aconselho que você tome junto, tá? Se o casal, eu aconselho que você tome junto. Quando eu tomo, eu tomo junto com a minha esposa, eu sou casado e aí a gente toma junto e faz uma brincadeira legal. Mas é, o caso é que o que as pessoas, a maioria das pessoas não te conta, você vê vários vídeos por aí é que a ah, o, o tensão de vaca funciona, que isso, que aquilo, mas pode não funcionar pra você tô falando a real tô falando na lata aqui tá só tem uma maneira de você saber é provando prova prova pra mim foi foi top não vou falar palavrão aqui que eu não quero que o vídeo saia né zoado bugado mas se você provar você vai ter a certeza que vai funcionar ou não. até porque não é tão cara assim é barato baratinho o produto é, eu te aconselho Aprovar, vou deixar o link. O primeiro link da, da descrição vai ser o, o, o link do tesão de vaca, o original. E aí você vai poder experimentar junto com a, a, a sua patroa, sua namorada, sua ficante, sua pegante, seja lá o que for, né? E vice-versa também. Que se você for mulher e quiser é, usar com seu namorado, seu esposo, né? Você vai poder utilizar e vai ter uma relação com certeza mais, mais boa. Mas já deixo claro que pode sim que você não tenha os mesmos efeitos que eu tive, que a minha esposa teve. Por quê? Porque nós somos diferentes. Ninguém tem igual. Os dedos da mão não são todos iguais. Entende? Então, corre um. um é mínimo esse risco? É. Mas tem. Entendeu? Então, eu já falo logo direto na lata. Não, não vou chegar aqui e falar para você que é, é, que vai funcionar, que isso não gente é o produto é bom é bom mas você pode não não ser sensível a esse produto tá mas é mínima lembrando que é mínimo é, essa essa essa reação são poucas as pessoas que não são sensíveis a, a algum é, suplemento sei lá, algum energético ele ele ele, ele dá um, um estímulo legal então se você quer ter uma relação boa, se você quer experimentar uma sensação nova, fazer um negócio mais mais gostoso, então o primeiro link da descrição, tesão de vaca original, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, é, curte para me ajudar, né? e se quiser comentar também vai me ajudar bastante, e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu!